No pá, então, o YouTube é uma plataforma gigantesca, onde várias pessoas criam conteúdos diversos, que podem ser gigantescos também. Ele se expande em diversos universos e comunidades, como, por exemplo, a comunidade de gaming, opinião, maquiagem, cozinha, teoria... Que no caso sou eu. Eu nem sei se a comunidade de teoria existe, se eu sou a única. <risos> Além de muitas outras. E no meio dessas comunidades, existe uma chamada comunidade de bioquineses, que é um pouquinho estranha. A bioquinesis é uma prática onde você está insatisfeito com seu corpo e decide mudar. Porém, ao invés da maneira convencional, como por exemplo, uma cirurgia plástica, exercícios diários, alimentação mais saudável e outras regras de saúde, a pessoa decide fazer exercícios meditativos, como por exemplo, ouvir áudios subliminais e hipnose. Mas o mais comentado é dos áudios subliminais. Nessa prática, a pessoa acredita que se ela utilizar a força do pensamento focando no que quer mudar em si mesma, poderá criar uma energia que modificará suas características. É interessante para quem quer mudar rapidamente sem fazer nenhum esforço. No entanto, a prática não possui comprovação científica e não se sabe os riscos de uma bioquinesis. Quem cria as bioquineses especifica a quantidade de vezes que se deve ouvir o áudio, os entre aspas efeitos colaterais, quantidade de água que deve ser bebida antes, dentre outras normas bem comunzinhas para deixar tudo mais que ela, como focar no áudio, fazer em lugar que não tenha muito barulho e mais. Mas é aí que eu te pergunto, como a pessoa sabe os efeitos colaterais da bioquineses, a quantidade de água que precisa tomar e ouvir o áudio? Além disso, ela não especifica o que pode acontecer se eu ouvir demais. Ela só fala pra não ouvir mais de seis, três ou quantas vezes. Mas tem uma coisa que é certa, que a bioquinesis não é algo saudável. Porque se você pensar comigo, você estaria fazendo a bioquinesis porque não tá feliz consigo mesmo. Porque quer mudar tal coisa em si... Quer perder peso, mudar a cor dos olhos, ser mais inteligente ou outros motivos. Isso se torna um trabalho preguiçoso, onde você não pode obter emoção a partir do que faz. Não obtém mais conhecimento, não toma iniciativa para uma vida mais saudável e feliz. Você está comendo fast food esperando emagrecer fazendo bioquineses. Então pelo menos eu acho isso extremamente errado. Além disso, você fazendo a bioquinesis não dá o esforço. Você não colabora. Olhando lá pra frente, isso serviria como motivação pra cada vez mais melhorar. Por exemplo, você tava acima do peso e decidiu emagrecer. Foi difícil criar hábitos mais saudáveis, mas você foi um guerreiro e conseguiu. Fazendo uma bioquinesis, você não faz esforço nenhum. O que é sem graça e não compensa. Além de não ser comprovado e provavelmente não funcionar. E se você vê que tem algo em si que não é legal, por exemplo... O seu peso, cara, vai atrás de um nutricionista. Começa a criar hábitos mais saudáveis como parar de comer besteiras, passar a comer mais frutas, criar uma rotinaje na academia, entre outras coisas. Se você se acha burro, não procura bioquineses. Procura livros, matérias na internet e ajuda para aprimorar seus conhecimentos. Se você não gosta de um erro na sua personalidade, procura melhorar tratamento psicológico, de repente. Você vai ver que é muito melhor do que perder o tempo com uma musiquinha que talvez não te traga nenhum benefício, porque vai te trazer prejuízos. Você acreditando que pode mudar sem esforço se e se iludindo. E se iludindo, você está desenvolvendo ansiedade para saber se mudou ou não. Você quer saber se os outros perceberam alguma coisa diferente em você. E isso não é nada saudável. E nenhum áudio pode mudar sua vida. Pois quem a muda é você. Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se conhece alguém que acredita nisso de bioquineses, manda o um vídeo para essa pessoa saber que é perda de tempo e que não é algo saudável. É isso. Abraços.